E galera, beleza? de Dinata com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui depois do nosso vídeo passado. Eu prometi pra vocês que eu iria mostrar aí essa mansão 2.0, já fiz vários vídeos. Inclusive eu vou até ir falando aqui é, Vou falando e andando Pra gente não demorar muito E Essa daqui galera é uma das mais incríveis já foi feita, mano Tá aqui, ó O ponto Ela tá simplesmente sensacional Como eu disse pra vocês No último vídeo É... Das que eu vi aqui Que a galera criou Essa daqui é uma das mais perfeitas Só que faz muito tempo Que eu não assisto o filme, cara Eu lembro que Antes de sair a Guerra Infinita Eu assisti todos os filmes Né? É... Desde o início ali, né? Da trajetória da Marvel Do início e tal Capitão América é, é, E os filmes que interligava, né? Até o. o Avengers. E, então faz um pouquinho de tempo, então não lembro da mansão. Mas, como eu disse, desde todas as que eu já mostrei aqui, essa daqui é a que ficou insana. Não. Opa! Ela ficou. É, simplesmente sensacional. Então isso aqui é a parte de. de fora da, da mansão, né? Tem ali uma quadra de tênis Eu não sei se na, na, na original é, Até porque acho que não é vida real Não sei se tem uma mansão dessa na vida real, mano Sinceramente Não sei, mano Mas se tiver aí uma, algo parecido Vocês podem comentar, certo? É, ó, essa daqui é a entrada da mansão Stark Industries Industries in Stark Que é a indústria do, dele, né? Tá aqui, ó, a, o piano Eu acho que tudo isso daqui Tem na mansão real Ó, o ursão, que acho que ele deu pra Pepper Se não me engano, esse urso é, Tem essa saída aqui, ó Inclusive essa mansão foi toda, né Derrubada, né Tem ali, o, ó, uma piscininha aqui Piscininha Caraca, mano, muito louca, né é... Essa outra parte aqui A parte <cười> a gente consegue andar Na parte de fora, olhando na parte de dentro Eu lembro que a primeira mansão Que os caras criaram, tipo, não tinha nada Dentro, cara, era só a casca, tá ligado Era só a casca e a garagem Que o cara fez e Ali onde fica as armaduras Ali onde o Tony ficava mexendo ali nas armaduras E tal, ó, tem aqui essa área Da mansão é tipo uma, uma cozinha, né? Como se fosse uma cozinha. Essa entrada aqui, ó. Ah, essa daqui vai pra... É, vai para a quadra de tênis. Então tem uma quadra de tênis aqui, ó. Olha isso. É tudo da parte de fora, galera. No vídeo eu fui... Eu, como é tipo um vídeo de historinha, você acaba demorando muito, tá ligado? Se você mostrasse, ó. E tem uma piscina aqui, ó. Se você tentasse mostrar o vídeo ia ficar muito longo, velho. Então eu tentei eu fiz um vídeo à parte aqui, né? Que é jogando com Tony Stark, o Homem de Ferro. Você gosta do, do Homem de Ferro? Cara, é incrível, mano. Eu gosto muito dele. É, e... Bom, vocês assistiram o filme, né? Então você já sabe o que aconteceu. Provavelmente todo mundo deve ter assistido. Ele falou, tô dando spoiler, mano. Vou dar spoiler... Mano, tem gente que quer, quer Espaço na tela quente, né, mano oh, eu tô esperando a tela quente aqui pra, pra ver o filme Mas a gente sabe que o Tony Stark Foi empacotado De uma maneira épica maneira mais épica Época de empacotar Então aqui tá a academia E da outra vez a primeira, a primeira vez que eu joguei eu me perdi aqui dentro, mano Porque tem uma parte aqui Que é pra descer, tá ligado? Mas eu não vou descer não, eu vou aqui pra parte de cima E a parte dos quartos Ó Vários quartos aqui, agora eu tô Vou colocar o cabo aqui do controle Olha lá a foto da Pepper, ó que louco Caraca, essa foto tá insana, mano É pra fazer uma tatu com ela É... tem aqui um quartinho Tem escrito ali não controle de Xbox, hein A cadeirinha mexe, mano é. Pregada no chão, não A gente entrou ali Caraca, essa foto da Pepper tá muito louco Ó, no filme eu mostrei essa área aqui Eu não sei se aqui tem na mansão real, acho que não, né Real sim, né, do filme, né Como eu disse, eu não sei se aquela mansão ali é real, né, mano Realmente ela existe Na vida real E usaram ela pra o filme, né Se existe mesmo na vida real, galera, comenta aí tem algumas imagens aqui que provavelmente foi o cara que. O fã, né? que colocou. Né? Também não sei se não, não lembro se no filme ele mostra tanta parte da casa assim. E o banheiro ó, da mansão. Antônio Stark. Temos aqui outro quarto. Então eu acho que eu mostrei toda a parte de cima. Essa aqui eu tinha mostrado no vídeo. Aqui é o quarto do Stark. Ele vê a Zona Gigante. Saidinha aqui, ó. Dá pra sair ou é só amigué? Dá pra sair. Vamos pular aqui? Até agora eu não sei como é que faz de, pra vir da garagem até aqui, mano. Sinceramente. Não saber. Eu vou. Provavelmente por lá vai, ser, vai ficar mais fácil de ver. Vamos lá para a garagem. Eu sei que teve uma que os caras... Que o cara colocou até os carros né, ali do Tony, né? Acho que ele tem um Shelby Cobra. Aquele modelo antigão. Mó caro para Um carro daquele. E provavelmente carros, né? Que tem os direitos do filme, né? Que normalmente... Sempre tá de áudio, né? Ó, aqui é a oficina do Tony Stark. E... Aqui, ó. A portinha aqui, ó. Tem uma... Junk box aqui... A mesinha As armaduras Caramba, essa, essa área aqui eu, eu não tinha ido, hein, mano Que lugar é esse? Vamos ver Ah, uma porta secreta, mano Olha que loucura não, na verdade não é, né é um banheiro aqui, né Na área de baixo, né Na verdade é um banheiro aqui na área de baixo Da casa Como eu disse, eu não... Aí, ó, Aqui tá as armaduras, ó. As armaduras. E temos... Essa aqui, acho que é aquele modelo antigo. É, a casa é um modelo antigo, né? Que ele vinha, ficava aqui. As armaduras. As arma, armadura. É Pirão, né? Sou, sou do interior de São Paulo. A armadura vinha, né? E grudava nele, né? futuro era até legal. Depois, porra, foi pra outro nível, né, mano? Nos últimos filmes, o cara só apertava um botãozinho. Bagulho líquido vinha pelo corpo. Sinistro, mano. Acho que a armadura saiu daqui. Deixa eu ver se dá pra entrar aqui. Não dá. Ó. Isso aqui eu não tinha mostrado. Ó. Provavelmente tá aqui o... Onde ele faz? Ah, o visão, mano. Olha o visão aqui, mano. <risos> Olha o visão, malandro aqui, cara. Caraca, malandro. Que louco, velho. E é isso, galera. A gente tá fazer rápido aqui. Não enrolar tanto. Agora, é o seguinte. Vamos vestir aqui a roupa. Vamos sobrevoar aqui por fora esta linda mansão. Vamos lá, hein. Ó. Eita, ó, essa aqui é outra roupa, hein, galera, ó. É a roupa do... Roupa, eu falo roupa, né? É a armadura do filme... Homem aranha mano. Uá, ó. Olha isso, mano. Insano, né, cara? Insano... Ó E essa roupa aqui tá bem mais legal, mano Porque o cara, o Julio nível né, mano de demais, velho, pra fazer essas paradas aqui, cara Cara, é outro nível Ó Isso daqui que eu tava tentando fazer Porque já tava Instalando sozinho, mano Agora com essa roupa aqui, ó Não tá tão bugado nesse sentido Tá dando umas travadinhas aí deixa eu tirar esse painel aqui Olha isso, cara Fala se não é legal, Zona. Demais, irmão. Demais, né, mano? Demais, ó. Tirou ali a roupa. Mas eu pode, você pode colocar aqui o bagulho, ó. Também dá para... Vamos tirar isso aqui. ou essa roupa ficou muito mais legal que aquela que eu fiz no vídeo, né, mano? O Franklin quis... Isso aqui é o quê? Ah... Metralhadora Vamos ver essa parte aqui de baixo Cara, é difícil de controlar isso aqui Você não tem noção, cara Vambora E aí, o que, que vocês acharam Dessa mansão Legal ou não Louca, mano Sinceramente Sensacional, velho Vou parar aqui no teto Nossa, quieta, rapaz Caraca, mano Oh Quando ele bate, mano Sai até as paíscas Caraca Muito difícil, mano É que é tipo É muito rápido Aí, desce Então tamo em cima aqui Tem uma chaminé bem, bem legalzinha ali, ó Olha lá, chaminézinha não é isso, galera. Essa aqui foi a mansão do Tony Stark jogando com o homem. Com armadura, os poderes, os bagulho, tudo. Demais, mano. Ó. Oh. Quando tem espaço, se tiver espaço pra voar, é legal. Agora, se você tentar voar ali no... Ó, daqui de cima. Olha isso, cara. Muito... Olha o tamanho disso aqui, mano. Essa área inteira aqui, ó, do jogo, ó se eu consigo... Cadê o mapa? Ah, o mapa não quer... Tá a área inteirinha aqui, ó, do mapa é a mansão, mano. Mas é isso, galera. Se gostou, clica no gostei, compartilha, inscreve no canal, segue nas redes sociais, tamo junto, valeu e... Fui!